A ManageBem é uma empresa que auxilia governos, cooperativas e empresas de diferentes setores a bater suas metas ESG, através da implementação de projetos de responsabilidade social e ambiental em comunidades rurais familiares. Com a implementação desses projetos, nós oferecemos aos nossos clientes relatórios de sustentabilidade que estão linkados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também com parâmetros dos relatórios GRI. Além disso, nós oferecemos também diagnósticos de comunidades rurais familiares e a estruturação de cadeias produtivas. Todo esse nosso resultado e valor que a gente entrega para as organizações, ele está baseado no tripé de desenvolvimento da agricultura familiar, como nós chamamos. O primeiro pilar deste tripé, ele está relacionado com a transformação digital rural. O segundo pilar, ele está relacionado com a implementação de ações que vão fomentar a qualificação e acesso à educação profissional de produtores rurais familiares. E o terceiro pilar propriamente dito é o desenvolvimento social, agronômico, econômico e ambiental de unidades de produção. Os projetos do Manage Bem estão divididos em três passos. O primeiro deles está relacionado com o diagnóstico das comunidades rurais, onde nós efetuamos levantamento de dados, a instalação do aplicativo e uma conexão do agricultor com o técnico. Uma verdadeira transformação digital. Bom dia, aqui é a Vanessa da equipe Maneje Bem. Eu venho lhe informar que você foi um dos produtores selecionados a receber assistência técnica agrícola digital. Estamos muito felizes com a sua participação. Seja bem-vindo à família Maneje Bem. Uma das coisas que a gente faz logo de início é estabelecer essa conexão do agricultor com a própria Manage bem. Nós temos uma pessoa específica que entra em contato com cada um desses produtores, convidando eles para participar desse projeto. E nós temos uma taxa de conversão altíssima que vai para além de 60%. E desses 60% de agricultores contactados nós conseguimos diagnosticar em torno de 20% desses produtores já no primeiro passo do projeto. O segundo passo do projeto ele está relacionado com o estabelecimento do plantão agronômico, onde nós efetuamos um plano de conteúdos voltado para aquela comunidade um planejamento de ações estratégicas e acompanhamento diário desse produtor, favorecendo a educação profissional. O plano de conteúdos da Manege Bem ele é desenvolvido em conjunto com o nosso cliente e respeitando as necessidades e características de cada comunidade rural. O que seria esse plano de conteúdo? Nada mais é do que treinamentos, vídeos, materiais educativos que são disponibilizados semanalmente para os nossos agricultores. A Ambev, por exemplo, que é um dos nossos principais cases de sucesso, trabalha com o empoderamento financeiro de comunidades rurais e também com a disseminação de práticas sustentáveis. Uma vez que nós estabelecemos essa conexão do agricultor com a de Bem, nós iniciamos um processo de coleta de dados diários, onde o agricultor nos fornece informações através de uma conversa de chat e também onde o técnico pode registrar todas as suas atividades. Os indicadores que são acompanhados dentro desse aplicativo, eles são estabelecidos previamente junto com o cliente. Nós possuímos mais de 300 indicadores, dentre eles sociais, ambientais e agronômicos. Os dados coletados são trabalhados em Power BI e disponibilizados num painel gráfico que nos permite a realização de relatórios de sustentabilidade. O que são esses relatórios de sustentabilidade? Nada mais são do que análises efetuadas de acordo com os dados que nós disponibilizamos para o cliente. Então tem projetos nossos, por exemplo, onde a gente conseguiu aumentar o acesso em até 1.200% de acesso à educação de qualidade para o agricultor. Nós conseguimos aumentar em 400% a capacidade de assistência técnica agrícola no campo. Nós promovemos a transformação digital. Agricultor que anteriormente não utilizava a tecnologia para o aumento de produtividade, para questões profissionais, hoje passa a utilizar essas ferramentas semanalmente. A de Bem é desenvolvimento sustentável, aumento de renda, qualidade de vida, é tecnologia.